Sonic the Hedgehog Green Hill E ação Saudação internauta, seja bem-vindo Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos Acelera E cadê a rampa? Cadê a rampa que estava tá aqui? Ah, Sonic completou 30 anos! E é claro que um momento tão importante como esse não poderia passar batido! Então hoje começa um novo projeto! Vamos jogar Sonic the Hedgehog! Muito bem, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Ah, muleque! Então já vamos pra primeira fase especial! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer que eu traga mais Sonic pro canal? Então não esqueça do like, hein? É muito importante! Opa! Que bug foi esse? E a esmeralda! Ah, agora as esmeraldas estão nas fases especiais. Não esqueça de deixar o seu comentário lembre-se que eu leio todos os comentários. Inscreva-se e ative as notificações. Para não perder os próximos vídeos e vamos em frente! Opa! Opa, cadê a vida? No original tinha uma vida aqui. Tão secreto que o, o quem fez esse mod não sabe. <risos> Curiosamente, eu tenho a mesma idade do Sonic. Ah! E vamos para mais um bônus. Pra ir pro bônus são 50 anéis. É isso aí, conseguimos mais uma esmeralda do caos! Se você quiser jogar também, o link vai estar na descrição do vídeo. E olha o bandido aí! E agora, vamos para o chefe, Robotnik! Toma! <laughs> Obliterar!